Letras Luminosas. Confere, Confere o vídeo. E aí, meus Pokémon, vocês mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio Eu sou Manuela Daria. E vocês estão aqui no Leite no com leite. Biscoito. Algumas pessoas foram na fanpage do canal pedindo pra ensinar. Como faz estas letras luminosas, que na verdade são essas, de leite com biscoito Eu acho que tem umas pessoas que ficam pausando o vídeo, vendo frame by frame Pra saber o que, que tem aqui no fundo Se tá tudo certo, se não tá tudo certo Então provavelmente você aí que viu que tinha isso aqui no fundo Você deve ter percebido que em alguns vídeos as luzinhas dali não estavam ligadas Então a gente decidiu fazer pra vocês outros modelos Que não são o LB, que vocês viram agora A gente fez esse de New York Pra vocês poderem ter noção que vocês podem colocar e fazer do jeito que vocês quiserem. Decorar o parque. a sala. Exatamente. No começo do vídeo a gente deixou eles de pezinho. Mas se vocês quiserem, vocês podem pendurar ou fazerem quaisquer outras coisas que vocês queiram fazer com a letra de vocês. Mas a intenção é que você consiga deixar o seu canto muito mais criativo, muito mais fofinho. E é isso. Então, confere, confere o, vídeo. o vídeo. Você vai precisar de papel pluma, luzinhas de Natal, Modelos de letras caixa alta, estilete, cuidado crianças, régua, lápis ou giz, cola quente, a nossa melhor amiga. Eu corto o modelo das letras que eu vou usar. Desenho bem certinho o modelo no papel pluma. Name, anyway, anyway. Just like e corto com cuidado usando o estilete. Desenhe uma linha no centro de cada partezinha das letras, onde eu vou fixar as luzinhas. <música> E marco de 2 em 2 centímetros para poder furar depois. Agora, com a ajuda de um palitinho, eu faço furos para as luzinhas. Música Várias tiras de papel pluma no tamanho da régua para as laterais das letras e eu corto com cuidado usando o estilete. Faço os pedacinhos em cima das laterais para que elas fiquem bem certinhas na hora de colar. E usando a cola quente, eu grudo as laterais todas muito bem certinhas para não ficar mal acabado. Eu pinto as laterais brancas de papel pluma pra dar um melhor acabamento. E a parte mais divertida chega agora, colocar as luzinhas uma por uma nos buraquinhos. E suas letras luminosas estão prontas É isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui embaixo Se inscreve no canal, vai nas nossas redes sociais Vai na fanpage do canal, deixa o seu like também lá E é tudo isso aí, mais um pouco e se você gosta de gente mais um pouquinho, não esquece de deixar o seu comentário ali embaixo, porque a gente gosta muito de saber o que vocês estão aprontando, o que vocês estão achando. E tudo isso mais um pouco. É isso aí, até a próxima e falou!